a konnichiwa! Estamos de volta agora com a nossa aula de partícula O. Sim, mais uma partícula. Vocês vão ficar de saco cheio de partículas. <risos> Mas é bom, viu? Porque partícula ajuda bastante no entendimento das as partes né? Da, das frases. Vocês vão entendendo cada parte e aí vai tudo fazendo sentido. Então, é muito bom vocês entenderem essas partículas, né? As partículas. Vamos lá, então. Partícula O. O. Sim, essa partícula aqui, é, a gente lê, ela faz parte da linha do A, né? Mas ela não vai ser lida O, O, né? Aqui, quando ela é uma partícula, vai ser lida O, O mesmo, como se fosse a letra O, tá? Então, ela não vai ser O, O vai ser O mesmo, O, O. E ela indica o quê? Objeto direto. Objeto direto. Ixi, mas que que é isso, sensei? Vocês se lembram disso na sexta, sétima série? <risos> Eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Eu vou relembrar, refrescar a memória de vocês <risos> da sétima série, tá? Então, vamos lá. Uh, a gente tem aqui nossos personagens coloridinhos, né? Painepouro, Macatoni. <risos> Ele está perguntando para o George Barrison. Ele está perguntando o que você bebe? O que você bebe? O que você está bebendo? Eu bebo água, né? Mizu. Ele está com um copinho de água Ah, Mizu. Então, o que você bebe? Ah, eu bebo água. Ok, né? Então, em português, ele diz: Eu bebo água, né? Em japonês, só para. Mostrar assim como é que ficaria, né? A ordem: água bebo, né? O japonês fica ao contrário, porque o verbo vai para o final. É como se você primeiro coloca assim, né? Você prepara tudo que você vai falar e aí você coloca o verbo no fim para falar, para meio que dar o play. Assim, ó, eu água bebo, <risos> aí tudo funciona, né? Bebo, e aí em japonês, como é que vai ficar? É a pergunta, né? Nani o nomimasu ka? A pergunta aqui, né? A pergunta que foi feita. Nani, nani é o que? Né? Nani o, o, é o que a gente está vendo, né? Não tem uma tradução, não tem como traduzir ele. Nani o, o que? Hum. Nomimasu ka? Bebe, né? Então, o que? Bebe. Esse o não é o você, tá? Não é. O você não tem traduzido aqui nessa frase, tá? Ou você, como vocês sabem, a gente não coloca, né, na, na, no, no, no nihongo quase não coloca, né? Anata, nani onomimasu ka? Não, não precisa. Deixa, deixa de fora você. Você tá olhando pra pessoa, ela tá olhando pra você, não precisa falar você. Nani nome mascar, Tá suficiente, tá? Nani onomimasu ka? Okay. aí a pessoa responde. Mizu o nome uhum. Bebo água, né? Água bebo. Então esse nomimas é está relacionado ao verbo beber, tá? Mesmo que você não, não saiba o verbo ainda, saiba que nomimas é quando você está falando eu bebo, tá? Ele bebe, nós bebemos, nomimas, tá? E mizu é água, tá escrito aqui. Tá? Então, mizu é água e nomimasu é bebo. Tá, mas, sensei, o que é esse o, então, que indica o objeto direto? Eu já nem, nem entendi o que é o objeto direto. <risos> o que esse o está fazendo aqui? Karma. Vamos lá. O que esse o está fazendo aqui? Tá de graça? Não. O o, ele está indicando o quê? Ele indica que água, né, mizu. É o que sofre a ação, ele sofre a ação do verbo beber, né? Ou seja, eu bebo o quê? Né? Não foi essa a pergunta que foi feita? O que você bebe? Eu bebo água. O que você bebe? Eu bebo água, né? Então, a água é o que sofre a ação desse verbo beber, né? Ele sofre a ação do nome mais, né? Eu bebo, né, nomimasu. Nani o nomimasu ka? Nani, que é o que, né? Nani o nomimasu ka? Mizu o nomimasu. Então, quando eu coloco esse o, grudadinho ao mizu, no caso, água, né? Eu estou indicando que mizu é o objeto desse verbo beber, tá? Eu bebo o quê? Eu bebo água. Tá? Então, só de colocar esse "-o", grudadinho no mizu, eu sei que mizu sofre a ação desse verbo aqui, nomimasu. Mesmo se eu não soubesse o que é mizu, mas eu sei que é, o que é nomimasu, que é beber, eu já sei que mizu é uma bebida. Olha só. E eu sei que mizu é o objeto desse verbo nomimasu, mesmo sem saber o que é mizu. Tá? Então, essa, a partícula ela já dá uma boa dica da, do, do, de como que está funcionando a frase. Tá? Então é bem, bem interessante, assim, já te dá umas boas dicas de, de como você vai entender a frase, às vezes sem saber o significado das palavras. Né? É bem legal isso aqui. Então, no, no português, às vezes você tem que fazer umas análises né, morfológicas, sintáticas. Ah, quem é sujeito, quem é objeto? E você só sabe fazer essa análise se você entende a frase né, no português. Ah, quem é o sujeito? Só sabe, sabe, você só sabe quem é o sujeito se você entende o português, não é? No japonês, você sabe quem é o objeto e o sujeito, é, também tem a partícula de sujeito, né? É, mesmo sem saber o que significa <risos> é a palavra que, indi Opa, que indica quem é o sujeito ou quem é o objeto, né? Você nem precisa saber o que é mizu. Mas você sabe que Mizu é o objeto. Não é legal? Sim. Tem uma marquinha lá indicando. Este é o objeto. Bem legal, é fantástico. Ok. Então, temos aqui que o indica o objeto. Né? Objeto, não estou falando que é um objeto assim, ó, tipo borracha, caneta, não é isso, tá? <risos> objeto da gramática, tá? Então, o indica o objeto que sofre a ação do verbo. que eu, que eu acabei de explicar. Vamos ver mais exemplos. Exemplos a menina aqui tá é, perguntando para para senhorinha aqui, né? Nani ou não me mascar? O que você vai beber? Né? O que vai beber? Não me mascar. Nani ou não me mascar? Atenção, que não me mascar pode ser tanto no presente quanto no futuro, tá? Vai depender do contexto. Nani ou não me mascar? Veja que ela está colocando chá, então pode ser que ela acho que ela ainda vai beber. Ocha-o nomimas. A resposta, né? Ocha-o nomimas. Então, a resposta para resposta nani, nani abre uma lacuna, né? O que você vai beber? Então, no lugar de nani, que é o que, eu respondo ocha, que é chá, né? Então, nani-o nomimas-ka, ocha-o nomimas, tá? Ocha. Chá. Vou beber chá. Ok. Aí, vamos ver outras situações. Não precisa ser só com o verbo beber, né? Então, por exemplo, assisto novela, como o escuto música, escrevo e-mail. Dorama o mimas. Dorama o mimas. Dorama é novela, né? Mimas. Ver, assistir. tá? Mimas pode ser também só ver, assim, né? Você tá olhando as coisas. Mas pode ser também assistir, ver novela, assistir novela, tá? Dorama o mimas. Então, dorama sofre a ação de ver, do mimas, né? Assistir o quê? Assistir novela. Ramen o tabemas, né? Então, você vê o Naruto lá comendo. Ramen o tabemas. É, então, ramen sofre a ação de tabemas, né? Eu como o quê? Ramen. Nani o TABEMASU ka? Ramen o tabemas. Ongaku o kikimasu. Ongaku, ongaku, música, né? KIKIMASU, Kikimas, eu escuto. Então, nani o kikimas ka? Ongaku o kikimasu. はい。メール Meru, Imeu, né? Meru vem de meio, <risos> Meru, né? Para fazer esse... é só porque tem um L aqui, né? Meio, aí acaba colocando ru, né? Porque é um L, né? Então, o, fica ru. Meru, meru, o, kakimasu, kakimasu, kaku, kakimasu. Então, nani o Meru kakimasu, né? Escreva um e-mail. Ok? Aí, agora tem um outro exercício aqui. A gente vai pegar o verbo taberu, que é comer. Taberu, né? Não conjugado, taberu. É a forma é, do infinitivo, né? Taberu. Aí eu conjugo no presente ou no futuro, tabemasu. Tabemasu. E... Estou comendo, no presente contínuo, né? no gerúndio, neste momento agora. Estou comendo. Tabeteimasu. né Tabeteimasu. Então, vejam, o garoto está comendo agora. Né? Então, nani o tabeteimasu ka? Nani o tabeteimasu ka? Né? Já perceberam que esse ka é para fazer pergunta, né? O que está comendo? O que você está comendo? Ice cream Estou comendo sorvete. Estou tomando sorvete, né? Ice tá? Então, fala comer sorvete mesmo, tá? No japonês. Não é tomar sorvete, né? beber sorvete. É comer mesmo. Tá? Nani wo tabeteimas ka? Ice Aí, suru. Suru é fazer. Fazer de um jeito bem geral, tá? Fazer algo. Shimas é o faço ou vou fazer, né? Ele é irregular. Suru vira shimasu. E estou fazendo shiteimasu. Shiteimasu. Estou fazendo, tá? Nani o shite imasu ka? Que estou fazendo? Não é curiosa, né? Nani o shite imasu ka? O que, que você está fazendo? GEMO temas Estou jogando videogame, né? GEMO Estou fazendo videogame. <risos> fazendo videogame. Então, é muito comum falar assim, estou fazendo uh, um substantivo, né? Fazendo videogame. Né? GEMO temas tá? Então, é comum falar assim, fazendo... Tipo, falar fazendo aula, né? Fazendo faculdade, ninguém fala assim. Eu não faço uma faculdade, né? Fazendo curso, estou cursando, né? Então é tipo isso, jogando. Né? Estou jogando, tá? games ok? Agora Miru Miru ver, né? vou assistir ou assisto? Me estou assistindo. O <risos> que, que você está fazendo? 映画を見ています. 映画を見ています. 映画 é? Filme. Estou né? Filme. Filme. Filme. Filme. Ega é Filme. Filme. Filme. Filme. Estou assistindo Ega. Filme. Filme. Filme. Filme. Filme. Veja que ninguém convida ela a fazer as coisas, né? Ela Filme. Tá perguntando porque. Então, ela deve ser mó chata, né? E ninguém convida ela porque ficar deve ser mó chata, né? <risos> Tadinha. E aqui, um detalhe importante, tem alguns verbos que a gente não consegue usar, tá? Esse O, por exemplo. Dekimas, Tem muitos, na verdade, né? São só alguns exemplos. Que a gente acaba querendo usar o O, mas não pode. Por exemplo. Nihongo ga dekimasu. Talvez vocês já conheçam esse ga. Nihongo ga dekimasu. A gente não pode usar Nihongo o dekimasu. Né? É, de, esse dekimasu é conseguir, né? Ou, é, f, por exemplo, falar, conseguir falar uma língua, né? Então, eu, eu, eu, eu falo japonês. É, então, por exemplo, Nihongo ga dekimasu. Eu não consigo, eu não posso falar Nihongo o dekimasu. Hum. Não sou legal então, Nihongo ga de O Nihongo é possível, né? Eu consigo, é, não, não posso falar Nihongo o de porque o dekiru não, não não aceita o o, tá? Tem que ser Nihongo ga dekimasu Ele é possível, o, o Nihongo é possível, tá? para mim, Enqu quanto a mim, o wa", quanto a mim. O Nihongo é possível. O Nihongo, a língua japonesa, ela me é possível. Tá? Ela que é possível. Então, a gente não pode falar que eu consigo fazer aquilo. Tá? Aí, não dá pra... Ele não é um verbo de ação que eu consigo, que ele conseguiu ter uma ação em cima do, do Nihongo. Tá? Então, ele não consegue ser um objeto direto. Tá? Dekiru não aceita. Então, Nihongo ka Dekiru tem que ser não consigo usar com o. E a mesma coisa com ski, tá? Ski é o verbo, não é exatamente um verbo, tá? Mas é ser do agrado ou kirai que é não ser do agrado. A gente não pode falar assim sushi o ski ou sushi o kirai. É estranho. Sushi gaski, sushi ga kirai, né? Talvez você já tenham ouvido ah kimigaski. Kimigakirai, <risos> Kimigaski, né? Ou Anatagaski, eu gosto de você, né? Alguma coisa Gaski nanigasuki des né? Então, algo lhe é do agrado, né? Alguma coisa é, é, é, lhe é agradável, e não que eu gosto de alguma coisa, né? O que você gosta, aí parece que a gente, dá, a gente quer falar assim, Nani-oski, mas não, não dá. Tá? Porque isso aqui, aqui não é um verbo Exatamente Ele é uma espécie de adjetivo Ele é um adjetivo, na verdade Então, algo é agradável tá? Por isso que é gá tá? Ele é um... A gente tem que usar com gá Porque é um sujeito Ela, Algo é agradável Quanto a mim, algo é agradável Ok? Então, não vai com o Tá bom? E também tem casos que a gente não consegue usar o porque é um verbo de movimento, por exemplo, ir, eu não consigo, eu não consigo, não. Eu não consigo falar GAKO, né, que é a escola, por exemplo, GAKO-E, que é o para, né? É, quer dizer, GAKO-O, e que massa, eu não consigo falar, né? eu vou é, escola, não. Eu vou para a escola, tem que colocar E, né? então esses são verbos de movimento. Por isso que no português a gente chama de verbos intransitivos. A gente precisa de uma, uma preposição. né? Ir para a escola e não ir escola. Né? Para a escola. Gako e ikimasu. Ginko e ikimasu. Eu venho para o banco. Né? Isso aqui é banco. Uji e kaerimasu. Voltar para casa. Tá? Uji é lar, casa. Tá? Gako é escola. Ir para a escola, vir para o banco e voltar para casa, para o lar. Em tá? todos esses casos é para, para, e. Tá? Ok, rinshushimashou! Agora a gente vai o quê? Corrigir a lição do vídeo anterior. A, vi, o, a lição do vídeo sobre no, né? a partícula no de posse. Vocês estão lembrados? Fizeram? Se não fizeram, dê, dê um pause aí e tentem fazer. <risos> e a gente vai corrigir agora. Vamos lá, então. O cachorro do Tanaka-san é bonitinho. O cachorro do Tanaka-san... A gente tem que falar primeiro que o cachorro do Tanaka-san. Depois fala que é bonitinho, né? Então, Tanaka-san... No... Inu, né? Inu, o cachorro, né? Lá, quanto a é ele! É bonitinho, kawaii, né? Desu, hai. Então, a parte importante aqui é tanakasa no inu, né? O cachorro do tanakasa. A gente troca, né? Coloca tanakasa primeiro, que tem a posse, e depois o cachorro. E aqui, o pai do meu amigo é japonês. Hum, pai do meu amigo. Quem que tem a posse? É o pai? bem, o pai também tem um filho, né? Mas <risos> é o meu amigo que tem um pai, né? Então, eu posso falar... Ah, que eu tenho duas, na verdade, né? Duas posses. Watashi no tomodachi. hum. わ、あ、友達。わ、オッケー。お父さんは日本人はい。お父さん、次 e se quiser colocar aqui também. <risos> e aqui também, né? Watashi. <risos> ok. Ponto. Watashi no tomodachi no Tanaka no Ok, então aqui tem dois kanji. Não, kanji. Dois No. Poderia falar só, tomodachi no oto tá? Pode ser também. Se eu falar só, tomodachi, já fica claro que é o seu. Tomodachi. Aí. E aqui o nosso exercício da lição de hoje, de objeto direto, né? De o. Kotaete kudasai. Responda. Co aqui. Kotaete. Kotaete kudasai. Kotaeru é responder. tá? Kotaeru. Nani wo A menininha lá. Nani O que, que o menino tá fazendo aqui? Tá? Comendo, né? Nani wo ka? Vejam que tem três partes aqui, né? O que, que será que vem nas três partes? E aqui? <risos> o que, que eles estão fazendo? Os gatinhos fazendo aqui. Tem três. E aqui também, né? O que, que ela está fazendo? Ok? É isso, descarregaram a desta <risos> novamente. <risos> ah, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá batendo no botãozinho, né, de touro, de se inscrever. Façam isso também. Ok, espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixem seu seu like, seu joinha. Aproveitem, compartilhem o, o vídeo se vocês gostaram. Se não gostaram, também. Não, não deem dislike ou deem, sei lá, faça o que quiser, mas. <risos> Espero que tenham gostado. É isso. A gente se vê na próxima aula para corrigir essa liçãozinha. E até mais. Arigatou, mas tá. É, Eu vou lá com em coreano. Mata <risos> né!